capturado por uma tribo nativa no sul da África e o que fizeram com ele te deixará traumatizado. Menina possuída levita pelo quintal de sua casa em plena madrugada e assusta toda sua família. Criaturas estranhas capturadas por todo o mundo, mãozinhas de pequenos humanoides que vivem debaixo da terra. Suposto disfarce de cantora reptiliana se desfaz durante o show. Mas antes, já vai deixar o seu like para nosso vídeo ter o maior destaque na plataforma e se não for inscrito,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 que dizem que espelhos são portais espirituais. Por outro lado, os menos religiosos especulam que o espelho pode refletir a nossa versão de um universo paralelo. diz que das crianças é o reino dos céus, pois elas têm coração puro, mas isso não significa que o diabo não possa tocá-la de vez em quando aqui na Terra, como vemos nas imagens a seguir. experiência ruim para nós adultos imagine para essas pobres inocentes almas Temos algumas imagens de criaturas gigantes que estão sendo capturadas em todo o mundo. Seriam essas criaturas fruto de algum experimento científico? Será que sofreram algum tipo de mutação após contato com elementos radioativos ou substâncias tóxicas de poluição? Olha só o tamanho deste crocodilo. É quase um dinossauro rex. Você acredita na existência dos duendes? Se eles existem, então aonde eles vivem? É um mistério, mas algo me diz que eles estão a todo momento bem debaixo dos nossos narizes. Sim, existe uma grande probabilidade deles estarem vivendo debaixo da terra. Olha só o que parece ser a mãozinha de um deles ali. Uma que tem mais. Eles estão por todos os lados e pode estar agora mesmo andando pela sua casa. estranho acontecendo com a contora Kate Perry, porque seus olhos piscam desta forma. É como se fosse um robô dando defeito. Então ela aperta um botão do lado direito da cabeça e o olho volta para o lugar. Essas imagens deixou os fãs assustados e fez com que surgissem muitas teorias. Há quem diga que ela seria uma reptiliana e que o disfarce estaria se desfazendo no meio do show. Esse navio de cruzeiro sofreu um incêndio em sua chaminé no meio do Atlântico. O fogo se alastrou rápido e causou muito medo aos tripulantes da embarcação. Os bombeiros de plantão fizeram a sua parte mesmo sabendo que seria inútil. Na verdade não foi tão inútil assim, pois eles conseguiram cessar as chamas. Sempre acidentes têm finais felizes em alto mar. Aqui temos um vídeo em que um homem grava seus últimos minutos de vida a bordo de um navio que naufragou no meio do oceano. E como não sobrou nada para ele, restou apenas tomar um cafezinho, relaxar e aguardar o mar lhe engolir junto com o navio. Este vídeo foi registrado na nossa floresta amazônica, nas regiões de Ratanabá. Uma estranha criatura foi filmada rastejando em um pântano. Todos sabem que nossas florestas possuem uma fauna muito rica, mas essa, como muitas outras criaturas já registradas em Ratanabá, não é encontrada em nenhum catálogo de animais conhecidos pela comunidade científica. Parece um híbrido de serpente, jacaré e foca. E você, o que acha que seria essa estranha criatura? Assustador em sua casa quando acordou com sua irmã gritando dentro do quarto. Quando ele chegou lá, viu que ela estava com os olhos de virados e falando uma língua que ninguém entendia, certamente possuída pelo demônio. Depois, repentinamente ela pulou pela janela. Quando a família foi ao quintal verificar, tiveram uma visão apavorante. chegou a tocar no chão, sim, ela estava levitando movida por uma força sobrenatural enquanto seu irmão filmava de longe com o coração na mão. Parece que na Indonésia o mal se manifesta com mais intensidade do que nos países africanos. Um jovem mochileiro explorador que tem por nome Board fez uma viagem para uma ilha isolada no sul da África. Ele se dirigiu até o local a fim de investigar a presença de uma tribo primitiva considerada a mais hostil do mundo. Ele só não sabia que era tão hostil como ele instantes irá descobrir. Assim que ele pisou na ilha, ele teve uma recepção nem um pouco agradável, ele até tentou se aproximar para dialogar, mas eles não queriam saber de conversa. Os habitantes da ilha o pegou à força e fez dele o banquete da noite em todos os sentidos. O seu cameraman foi poupado por ser negro.